eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekina para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não oram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não oram a Deus como Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe dessa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente.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 Graças a Deus, ao universo e à mente de Deus inteira e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tem estado, experiências das quais tenha participado e a todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora a e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekina, ao Senhor Metatron,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 Santo é o Senhor Deus do Universo. Co2, Co2, Co2, Adonai Tsebaiote. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim é, assim está feito, hoje, agora e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.